Ah, pessoal, Paz do Senhor! É, a gente tá aqui para gravar um programa, com uma conversa entre amigas. É, o Nosso tema de hoje é literalmente amigas, e é amizade. É, eu sou a Amanda, eu sou aqui da Assembleia, da sede. Essa é a... Paz Senhor pessoal, eu sou a Kene. Paz Senhor pessoal, eu sou a Ana. E eu sou a Bárbara. Paz do Senhor pessoal. A gente, por um acaso, é, somos todas da sede, somos todas trabalhadoras da sede, do grupo de jovens. É, e como eu disse, a gente vai começar hoje um pouco sobre a amizade. Então, primeiro, quando a gente se conheceu? Então. É. então. Eu conheci as meninas no aniversário que a gente teve de um amigo em comum no finalzinho de 2017. Mas como grupo, como amigas, de fato, a gente é desde 2020. Uhum. Uhum. É ano passado. A gente é novinha. Mas, na verdade, por exemplo, a Bárbara, conheço desde, desde cresceu, que eu me conheço por gente. Né? Sim. Na Lídia, não sei. Realmente. 2016, faz muito tempo. por ali, faz por um ali, tempo. É. Faz eu tempo. e a Kenny faz bastante tempo, é, desde a, a época conhece da escola. escola. É. E aí, esse essa aqui é o diferencial, né? A gente se conhece há muito tempo, mas a gente é amiga, de fato. Faz pouquíssimo tempo, foi é. ano passado, é. tem alguns meses. Então a gente se conhece há muito tempo, mas como que... O que, é que vocês me falam sobre construir amizade duradoura? Porque, assim, apesar da nossa amizade ser recente, eu sinto que é duradoura. Sim. Em nome de Jesus. <risos> Amém. Amém. E aí o que vocês me dizem sobre como construir como fundar? Já deu uma dica, hein? A Bárbara vai falar pra gente. Ah, eu acho que, assim... A gente tem muita coisa em comum, né? Sim. Apesar de a gente ser muito diferente, porque as personalidades uhum. são muito diferentes, a gente tem algumas coisas em comum, né? Então, toda amizade tem isso. A gente tem que achar os pontos que convergem e tal. E uma coisa também que eu acho que é fundamental para construir essa amizade a longo prazo é a gente ser muito vulnerável. Eu acho que uhum. todas nós somos Sim. muito vulneráveis umas com as outras. A gente é muito sincera, a gente... A gente tá sabe aqui... ceder né, quando precisa. Sim. Uhum. Porque tem os conflitos, né, gente? <risos> gente, gente. <risos> Mas Não a precisa. gente vai encaixando, né? É. Uma sede, a outra ajuda. E é, acho que é isso. E na rocha que é Cristo, né? Sim. A gente está... É. É. Na Não rocha que o Cristo Santa a gente... O nos une é todos nós temos da sede, todos nós servimos a Deus. Adeus. Então é isso que de fato nos é une, né? Apesar de tudo é isso. <risos> é, e, é... bom, a gente continua nesse, nesse coisa aí de tempo. A gente, é, nós éramos colegas primeiro, né? Vocês duas estudavam na mesma escola, Sim. eu e Bárbara estudávamos na mesma escola. Então, antes a gente foi colega e hoje a gente é amiga. É, como que vocês, como que a gente diferencia isso aí? Eu penso, vou, vou começar por mim, eu penso que é, um colega a gente deixa mais... A gente pode ter uma, uma certa, certo, certos momentos de amizade com um colega, mas não é uma pessoa que você conta todo o tempo. É coisa e, cotidiana. É. E, nem, e também que talvez você não se faça disponível para aquela pessoa 100%, né? Assim, uhum. tem tudo possível, é claro. E além disso tudo, desse emaranhado de coisas que a gente falou, a gente também se encontra muito, né? Não só Sim, na igreja, mano. mas também fora. A gente tem... A gente tenta ter essa... Tempo esse de qualidade. é, é, tá lá, um tempo de qualidade. Apesar é da bom. gente estar tá sempre junta na igreja, nos cultos e todo o trabalho que tem na igreja, do ministério Elo, principalmente a gente estar tá sempre junta, a gente busca ter esse tempo de qualidade nosso, de grupo, porque eu acho que isso ajuda muito as amizades, a gente se conhecer melhor para uhum. poder firmar a nossa amizade. Tem dias que uma não tá muito bem, a gente vai até a casa dela, Sim, fica com a ela. A gente se dispõe, né? Sim. A ajudar. Acho que isso faz total diferença é. numa amizade, você se colocar disponível pro outro. Uhum. É, eu nunca tive isso em uma amizade minha, Sim. é a primeira vez. Também. Então, assim, elas sabem quando eu não tô bem falando a Lídia. Eu a gente tá já pega pensando. os sinais, né? É. No, é. É. no é. WhatsApp mandou uma palavra diferente já Então, eu não é. é. dá pra perceber. A Bárbara fala uma coisinha e aí. Bárbara, <risos> tudo bem? bem. É. Assim, é muito bom você se colocar disponível e isso é ótimo pra gente. Uhum. E eu acho que isso também diferencia muito do, um pouco do que a gente estava falando sobre diferenciar colega né, de amizade duradoura. Colega, talvez não se coloca tão disponível a te ajudar quando você precisa. Às vezes você chega, vamos supor, eu chego para a Ana Lídia, quando a gente não era amiga, mas a Ana Lídia, não estou bem. A Ana Lídia, ah, o senhor vai te ajudar. Ah, a disp então tá bom. A poder te ajudar a te ouvir. É. Eu acho que isso é uma diferença muito marcante de um colega e uma amizade duradoura. que eu acho que quando a gente vira amigo, a gente aprende a amar. É uhum. diferente, né? Às vezes com o um colega a gente gosta, mas a gente Sim. não ama. né Então, como amigo, a gente se coloca a pessoa à frente da gente, uhum. então por isso que a gente consegue dar essa assistência maior. E a gente se suporta no sentido, bom sentido né, da palavra, de apoiar, de dar <risos> suporte mesmo. A gente se tolera alguns dias, é, é claro, e que é sim. Ele, vamos é. mas a gente, a gente traba, acho que a gente tem trabalhado muito isso, o senhor tem trabalhado isso na nossa vida, eu acredito, sim. desse suporte, da gente dar suporte. E a gente aprende a dar suporte uma para a outra, e eu vou falar por mim, eu aprendi com vocês a dar suporte para minha família, para é. os meus outros amigos, para os meus líderes. É, então, é, é, é uma servidão Sim. muito gostosa. Uma frase que a gente tem, né? que a gente sempre fala, que a gente está é. aqui para servir uhum. uma a outra. Uma a outra uma coisa que a gente pode incluir nisso que a gente estava falando é que com a nossa amizade, igual as meninas falaram, a gente aprende a cuidar dos outros. Uhum. Às vezes uma pessoa chega a nós procurando ajuda e com a experiência que a gente tem entre nós, a gente consegue uhum. ajudar essa outra pessoa. Sim. Então, às vezes, se um colega nosso chegar, talvez a gente vai tratar ele não tanto como colega, mas como amigo, porque uhum. a gente tem essa experiência entre nós. Vai ter experiência. É, é, isso. Inclusive, a Kenny entrou pro SOS. Uh! <risos> Por que, será? <risos> porque eu tava lembrando é. também, assim, vamos dar um exemplo da Bíblia, né, de Jesus, porque eu não consigo falar de amizade e não pensar tipo, nos relacionamentos que Jesus teve ao longo da caminhada dele, porque ele tinha os colegas, a multidão, a gente pode chamar de colegas, né, porque eles estavam com Jesus quase todo dia vivendo aquelas coisas lá, Jesus curava eles, caminhavam juntos, mas ele também tinha os doze. E dos dois, ele tinha os três. E dos três, ele também tinha os dois. Uhum. E tipo, nos dois ali, ele passou as dores, as coisas as situações difíceis, as alegrias também, compartilhava segredos. Então, isso também diferencia muito colega de amigo, né? Você uhum. pode confiar. Confiança, eu acho que é a base de qualquer é, amizade. A gente pode pegar João, né? Que era o discípulo amado de Jesus. Ele deitava no peito de Jesus, de Jesus uhum. ouvia as batidas do coração de Jesus. isso é amigo é isso, né? É ser disponível a ouvir o que o outro quer dizer se ele não tá bem a é se disponibilizar a ouvir o que o coração dele quer dizer uhum. eu acho que isso aí é o maior exemplo né não tem outro e chama atenção também né gosto adoro uhum. falar de amizade com Jesus e Pedro <risos> ali é. na amizade sai essa <risos> então a gente Realmente. tem né a gente já comenta sobre isso mas a gente tem isso também é, a gente é se, se chama a atenção é fala oh, você fez tá isso legal. aqui, não foi legal. A gente legal. se ama, mas a gente também sabe corrigir quando é. a é. E é tudo com amor. A Bárbara, uma vez, eu tenho um exemplo para dar, dar disso. É, Testemunha, é, gente. Aconteceu um episódio entre nós duas, e eu vi que ela tinha ficado é, um pouco chateada. Eu chamei ela, conversei com ela, e ela falou, Ana índia isso, isso, isso, isso, mas eu tô falando isso com você em amor, sabe? É, é para te ajudar. E a Bárbara é um super exemplo para mim. Todas elas são. Mas eu e a Bárbara, nós temos uma... Como que eu posso dizer? Uma jornada. É, uma jornada, assim, juntas mesmo, <risos> em que eu fui muito tratada por Deus mesmo. em é, Entender o que é uma amizade verdadeira. É... Entender que que eu não preciso saber da vida delas, assim, tudo o que é, aconteceu para ser amigos dela. Sabe? É, eu me colocar disponível e sentir que elas estão disponíveis para mim, entende? É, e a Bárbara falou comigo, eu tô falando isso tudo com você em amor. Uhum. É pra te ajudar. E aquilo ali abriu os meus olhos, sabe? Eu falei, é, realmente eu preciso é, mudar nisso. Eu preciso é, olhar mesmo, sabe? O que eu tô fazendo. E aí toda vez que eu vou fazer o um negócio, ela olha pra mim e fala, tá bom, é certeza, né? Então, assim, é tudo em amor. É, acho que isso que diferen diferencia também a nossa amizade entendeu é entender o que é amizade. É você falar, olha, isso aqui tá errado, mas eu tô falando isso aqui para você, é para te ajudar, porque eu sou sua amiga. É. né? Acho que os amigos impulsionam, né? A gente pode até falar um pouco de amizades falsas, nesse <risos> sentido, porque a, acho que se seu amigo não te ajuda a ser melhor, tipo, a sua melhor versão, então ele não é seu amigo. Se ele não te impulsiona, tipo, a crescer, se ele quer que você fique no mesmo lugar, se ele não se alegra com as suas vitórias, né? Se ele não te... É, fica feliz em te ver crescer. Se ele não quer te ver crescer, então ele não é seu um amigo, né? Se ele não chama a sua atenção, se ele só bate a mão na sua... Na, né? Passa a mão, Passa na, a mão na, na sua cabecinha. cabeça. É. É. Isso de uma amizade que você vê, que é uma amizade realmente verdadeira, é que quando a pessoa te chama a atenção, mas ela te dá um caminho por onde você pode é. seguir. Ela fala assim, isso tá errado. Você pode fazer assim, assim, Sim. assim, que é melhor. Te uhum. dá exemplos da Bíblia, de quem você pode seguir um exemplo e eu acho que isso é essencial porque às vezes alguém te chama atenção você tá perdido é eu não posso fazer assim mas como eu vou fazer uhum. e eu acho que é essencial ter sempre a pessoa que te direciona num caminho uhum. é, e aí continuando nesse nesse quesito aí sério polêmico <risos> de amizades falsas é, acho que todo mundo aqui tem e todo mundo que está assistindo, eu, eu acho, né? Tomara que não, mas acontece <risos> de ter né, exemplos de amizades falsas e a gente quebra a cara Sim. mesmo. E eu às vezes que... a gente se torna. Eu, eu vou ser muito sincera, que eu já me vi, hoje eu olho para trás e eu já me vi como amizade falsa. Sim. Sim. E apanhei é triste, pra caramba né? de mim mesma, porque né, a gente precisa crescer e crescer, tanto pra, pra escolher como para ser escolhido. Gente, a gente vai continuar falando sobre isso, calma aí, mas a gente vai dar um, um, um tempinho, porque a gente tá com fome, tá com fome, então fica com Deus aí. Já, já voltamos.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 pouquinho mais ou menos, <risos> é. mas tudo bem. Então a gente vai voltar falando sobre amizades falsas. Mas antes, né, a gente começou a falar que a gente tem que se policiar e tudo mais, é, e policiar também as amizades que a gente tem, mas a gente também estava conversando sobre isso há um tempo atrás, é, que a gente tem amigos que duram fases, né? Sim. Tem amigos que, que eu tive, sei lá, no ensino médio, e que foram bons amigos para mim, mas que hoje, não, encaixa não encaixam na minha vida mais uhum. Eu não encaixo na vida deles E tá tudo bem, né? Tá tudo bem ter Sim. esse tipo de amigo E ter fase eu espero que não sejam não, não, não. Tá é. não é em nome de não. Jesus não. É, Mas a gente tem amigos de fases E tá tudo bem, né? É, é diferente ter amigo falso São amigos Sim. que duram Entender que eles não se encaixam mais na nossa vida né é, Eu falava muito assim comigo Eu falava, como? Que eu não vou mas, tipo assim, ter aquele contato com aquela pessoa, me relacionar assim. com aquela pessoa, eu gosto tanto dela, mas eu entendi que ela não se encaixa mais. Uhum. Mas eu continuo gostando dela, sim, continuo sim. respeitando ela. E entender isso muda tudo. É libertador. É né? libertador. E talvez a gente também é a não encaixe mais na vida da sim. pessoa. Sim. Porque o estilo de vida que a gente decidiu seguir, né, que é seguir Jesus, às vezes não se encaixa no padrão de vida que é a outra pessoa. Então, não é que a gente é mal visto. Mas tipo assim, ah, a pessoa talvez quer sair pra um bar e te chama, não me encaixa mais acompanhar aquela uhum. pessoa a um bar. Sim. Mas não é que a gente não gosta mais da pessoa ou deixa de ter carinho, é só que não dá mais pra se relacionar que os ambientes de, de convivência, convivência são uhum. totalmente diferentes. É. Sim. É, e agora, de fato, vamos falar sobre as amizades falsas, O <risos> né? que podemos falar sobre isso, é tudo delicado, né? É tudo delicado. Ninguém quer falar. Todo mundo teve, todo mundo já foi, eu Ou acho. Ou então vai né? ter. Ou vai Não ter. É. A gente precisa se policiar, de fato, muito é, e viver muito a Bíblia, para a gente sim, saber sim. identificar irmãos e amigos das pessoas, né? colegas, Talvez um bom modo de evitar amizades falsas, eu penso, que é colocar cada um no seu lugar. fala, olha, esse amigo aqui é um colega, né? Eu vou cuidar dessa pessoa, essa pessoa vai cuidar de mim. Mas assim, ó. Limites. É, Estabelecer é. limites, talvez é. seja a, a chave. Entender Sim. o lugar daquela pessoa é na sua vida. Você olhar é. para a pessoa e pensar assim, essa pessoa, eu vou conseguir ajudar mais ela do que ela vai me ajudar. Uhum. Como é que é a trama uhum. Ou então, tem até um exemplo na Bíblia que Jesus fala, né? Que não tem como um cego guiar outro cego. É. Então, uhum. se as Sim. duas pessoas não estão numa fase que uma não vai né, poder dar mais auxílio pra outra, não vai é. dar certo. Né? não vale a pena Eu tive muito exemplo, assim, quando eu era mais nova de amizade que eu não impus limite e deu muito problema, né? Uhum. A questão da comunicação corajosa também a gente não, a gente, quando é mais nova, a gente não tem é. esse, esse senso de impor limite não, isso aqui eu não quero, isso aqui não é bom pra mim é falar difícil, não. É difícil, né, pra gente impor limites quando muito. a gente é mais nova. A é é. opinião. Porque a gente né? nem conhece quem a gente é né? a questão da identidade também, isso atrapalha muito, tipo, você se relacionar quando você não sabe quem você é, porque como que você vai imposto limites, se você não sabe bem. uma é questão das amizades falsas é você deixar ser muito influenciável por coisas ruins. O que a Bárbara falou de, de a gente não saber a nossa identidade. Às vezes a gente olha pra pessoa e fala assim, hum, será que isso é legal? E você acaba sendo influenciado para aquilo e aquilo não é tão legal. Sim. E isso eu acho que se encaixa muito, porque a pessoa às vezes a pessoa vê que você é mais fraca, que você não tem tanta sua identidade firmada e ela te influencia, é. tem a intenção de te influenciar por aquele caminho. Ela quer, ela, ela deseja. Por você ser uma pessoa mais fraca uma pessoa mais tímida, isso ocorre muito com pessoas mais tímidas e isso já aconteceu sim. muito. É uma questão comigo. de carência também. Às sim. vezes a pessoa é tão carente que ela busca, ela suga da gente, é tudo que a gente isso, tem sim. e a amizade não cresce. Na né? escola, eu era uma pessoa, eu tinha uma, teve uma fase, eu tive uma fase na escola que eu tinha muitos amigos. As amigos. Naquela época eu entendia que eram amigos, mas na verdade eram colegas. Então, assim. Foi passando o tempo, eu fui falando, peraí, é aquela pessoa, <risos> sabe? É, eram pessoas que me influenciavam tanto, a ah Ana Lídia, não, você vai é pra igreja hoje? É. Por que, que você vai é pra igreja hoje? Vamos sair, vamos Eu, ai, melhor mesmo, né na igreja, eu vou chegar lá, ficar sentada. Então assim, eu não sabia identificar é, o que era... Colega e o que era. É a questão é, do que eu falei, né? Da pessoa te levar a influenciar. É. E eu era muito querer. dependente deles. Eu achava assim, como que eu vou viver sem aquela Sim. pessoa? Nossa, então, gente... assim, eu eu foi o que a Amanda falou. Uma vez eu ouvi um podcast que falou sobre isso. Sobre é, você saber colocar aquela pessoa é, no seu devido lugar, sabe? É, você tem eu a, a pessoa até falando de ah, eu tenho uma amizade da escola, eu tenho uma amizade da igreja, até amizade né? da faculdade. E aí ela até deu um exemplo que ela foi apresentar o namorado dela para os amigos, dizer que cada encontro eram assim milhões de amigos e ele ficava assim Meu perdido. Deus. É porque. E ela aprendeu isso. Eu também aprendi a falar. Esse é o lugar dessa pessoa, sabe? Para essa pessoa aqui eu abro a minha vida. Uhum. Eu, eu posso falar isso, mas para essa pessoa aqui é, eu não posso falar. Não porque aquela pessoa é ruim, ou porque outras coisas, mas eu não me sinto confortável a entender, entender se é seu amigo ou não. E uma coisa que a Anélia falou sobre se abrir, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala da nossa vida para as outras pessoas. Porque às vezes a gente se abre com um colega, que a gente não tem tanta intimidade, e aquilo às vezes prejudica mais a gente, porque aquela pessoa sai falando, distorcendo aquilo que você, contando em verdades, né, do que você falou. Então a gente tem que tomar cuidado, uma dica muito importante. Né? Tome cuidado com quem você se abre. Às vezes você não tem uma amizade, mas você tem seu líder, tem o seu pastor. Então é preferível você contar para o seu líder uhum. ou para o seu pastor do que você se abrir com qualquer pessoa. Eu acho isso muito importante. Okay. E, e a, a título de, de conselho, a gente é nova ainda, né? Mas a gente já viveu um pouquinho da vida. A título de conselho, é, que bom seria se a gente tivesse tido alguém para ensinar para a gente ler a Bíblia e percebeu que é amizade na Bíblia, a gente se decepcionaria muito menos. Eu estava conversando com a Kenny e nós dois já sofremos essa experiência de mudar de cidade, uhum. né, e, e voltar, <risos> e voltar. E a gente percebe muito quem é amigo e quem é colega Isso. nessa fase, né? E... Eu lembro que as primeiras vezes, eu não sei se foi com você, assim, mas das primeiras vezes que eu voltei, eu vi todo, eu queria ver todo mundo. Era sim. eu que chamava, que não sei o que. das últimas vezes eu fiquei dentro de casa. Ninguém chama. É verdade, é. eu sofri muito isso. É. Às vezes a gente ia, a primeira vez que você volta, né, todo mundo quer te ver, quer saber como tá sendo a sua vida na outra cidade, mas depois que eles já sabem como tá sendo lá... A empolgação passa, isso. É. então Tem uma é... coisa... É... <risos> e uma coisa super importante, quando a Amanda foi embora, é... a gente já era amiga, né? É, não tinha, assim, todo mundo, mas uhum. a gente já era amiga. E... O que, o que eu percebi foi que, assim, eu falei, meu Deus, a Amanda vai embora, mas... E a amizade? Como é, que vai ficar? É... Sabe? E quando ela vinha era uma alegria imensa, é eu sempre fala isso, quando ela voltava era uma tristeza imensa, assim, eu... e a gente aprendeu a lidar com isso, né? A, a ela lá, em Juiz de fora e a gente aqui. Isso fortaleceu muito a nossa uhum. amizade, porque a gente não estava fisicamente, assim, é, perto, né? Uma da outra, mas a gente, todo dia, Amanda, como que tá ela? Ai, Nos <risos> outros dias, ai, tô muito feliz, sabe? Apoiando ela mesmo, se colocando disponível. Sim. Então, assim, fez total diferença na nossa amizade. Eu lembro quando a Amanda foi embora, a gente nem tava tão próximo assim. Uhum. E foi uma fase que eu comecei a perceber, tipo, quem eram os meus amigos mesmo. Porque eu vi a diferença, ela fez muita falta quando ela foi. Então eu percebi, nossa, como que. <risos> é importante, né? <risos> como que ela realmente foi minha amiga, como que ela, ela que estava comigo sempre. Então é, tem essas diferenças mesmo. Eu lembrei do que ela falou também sobre quando a gente, às vezes, né, é a amizade falsa do relacionamento. Uhum. E eu tava lendo, eu, eu gosto dessa questão de relacionamento pessoal assim, e não só relacionamento amoroso, mas eu acho que pra gente se relacionar com alguém é muito mais saudável quando a gente é inteiro quando a gente não está pela metade, né? Porque o relacionamento fica complementar, uhum. né? Você não depende do outro para ser alguém e a pessoa também não depende de você. Sim. Então, é isso. isso ajuda muito também. Você saber ser independente, apesar de ter aquela pessoa ou não. Você sabe sobreviver sem ela. Isso é muito importante, a Ana Lívia já falou, né? Que não via é, sem as outras amizades dela. É muito importante você saber, para você saber diferenciar, né? Até para você saber firmar a sua identidade. É, eu sou alguém sem essa pessoa? Eu sou a mesma pessoa quando eu tô longe dessa pessoa? Vamos supor, sair quando a Lídia hoje volto pra casa? Eu sou a mesma pessoa de quando eu saio de casa? E eu acho que isso é, é importante a gente pensar. Qual influência essa pessoa tem pra mim? Isso. Sabe? A um... Ela me leva pra qual caminho, uhum, sabe? Isso é muito importante. Como a que a gente eu fala... sou com a minha família quando é. eu sou com aquela pessoa? É, tá aí um caminho pra gente descobrir, né? As hum. amizades falsas que a gente tem. É, ouve a mãe, gente. Ô, Ô, gente ouve mãe, a mãe, gente. Mãe, Deus abençoe as mães com um é. sim. Eu acredito, Senhor, Senhor. se eu tivesse ouvido a minha se mãe. Se eu tivesse ouvido a minha Gente do céu. Ai, Senhor. Mas é, agora eu vi minha mãe também aqui, né, gente? É, mas continuando nesse mérito sobre influência, é uma coisa muito complicada. É Às vezes a gente, a gente continua falando sobre isso, é a gente perceber se a gente é uma influência boa também, né? É. Mesmo que seja uma pessoa dentro da igreja, eu já passei por esses momentos é, em que eu tinha uma amizade com uma pessoa que, era, que me edificava e tudo mais dentro da igreja, é, mas aquele momento, aquele tipo de relacionamento naquele momento... Não, não, não deu certo é, e, e a gente se frustrou muito porque a amizade não estava no lugar certo. Não, a gente não estava não de fato tão quebrado uhum. que a gente não conseguia ajudar um ao outro. Era um é, cego é, com é, o é, um cego. Né, tá é muito legal a gente ter tanta, tanto influência bíblica quanto na vida real, né? em comunhão. É, eu tenho um exemplo disso e vou falar com o Elra Amor do Mundo, hum. que é minha amizade Sim. com a Denise. A é, Denise me pegou no colo, tá, gente? Porra, é né? a idade dela aqui. <risos> me pegou no colo. É, mas as, as coisas que eu converso com a Denise, nem sempre eu posso conversar com elas mesmo, hum. porque às vezes... não, não que... <risos> porque, <risos> a gente entende, <risos> a gente entende, mas... São pontos que às vezes são pontos duvidosos meus e que às vezes se eu levantar para elas vai causar uma confusão e tal. Então, eu, eu sempre vejo a Denise assim, como uma pessoa que eu posso chegar com a polêmica e falar, Denise, o que, que você pensa sobre isso? E a gente senta, a gente toma café, a gente conversa sobre aquilo. Né? Não, não olha pra mim é, como, tipo assim, nossa, mas que maluca, que que ela tá pensando isso. E não também não olha é. como, meu Deus, mas eu preciso disso. Ela me, me ajuda muito nisso. Uhum. E é muito bacana a gente ter esse tipo de influência. Eu vejo a minha mãe, que a Tia Magda. Pra quem não sabe, eu sou filha da Norma. <risos> <risos> Norma. Você também, porque tô... é. <risos> okay. é. São amigas de longa data e são amigas, assim, que não estão, não são... Assim, estão sempre perto uma da outra, né? uma na casa da outra, mas é falar que, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, com a Tia Bel, preciso de alguém para levar a Amanda na, na, na consulta lá em Patinga. Vai a Tia Bel comigo na consulta para em Patinga. Então é muito bacana a gente ver é. isso na nossa vida, é muito bacana a gente se aproximar de pessoas assim, né? Vocês também têm exemplos sobre isso? Sim, eu acho que é o primordial, todo mundo precisa ter uma amizade bem mais madura que vocês. Você precisa ter alguém que, primeiro, ame Jesus mais que você, uhum. Sim. <risos> E que tipo já viveu mais que você, que já teve mais experiência, às vezes tem mais idade que você, igual a Amanda e a Denise. Eu tive o Léo quando eu vim pro Elo, Tipo assim, eu não tinha muitos amigos, na verdade, eu só tinha a Amanda de, <risos> de <risos> a <amiga. risos> E o Léo, que é o nosso líder, ele foi muito meu amigo, então assim, e, e me ajudou muito a crescer porque ele já tinha vivido muito mais coisa que eu. Ele me puxou muito, me né, cobrou muito, me confrontou muito. Então, ter alguém que já viveu mais que você vai te fazer crescer muito. Léo e Tamara. Um beijo. A Eu <risos> e a Bárbara, nós somos muito próximas do Léo, né? Ele é nosso líder do louvor, mas também é líder do elo, junto com a Tamara, com a Denise e com a Sara. Mas nós somos muito próximas do Léo. É, eu tenho um exemplo que o Léo, assim, ele... Puxou muito a Bárbara, incentivou muito ela, mas ele também fez isso comigo. Falou, Ana, vem cá, é, é assim, assim, assim. É, ele falava, isso tá errado, isso tá certo. Quando ele falava, isso tá errado, ele me dava um caminho, sabe? para seguir, Ana, faz isso, isso isso. Aí vai de você, né? Se você quer ou não seguir. Eu sempre segui os conselhos dele. É muito importante você seguir os conselhos dos seus líderes e de uma pessoa que... É mais madura que você você discernir também tudo que ele fala. Então, assim, eu, o Léo me incentivou muito. Falou, Ana, vamos. Mas também falou, Ana, não, sabe? Os e não são muito, muito importantes. Muito importante. Então, assim, eu sei que tudo isso foi em amor. Né? Voltamos de novo. É, não, tudo isso foi em amor. E é isso. Ah, eu acho que a gente já está acabando, né? É. Nossa conversinha. É. É. <risos> é, bom, então, então um tom de conselho, um tom de evangelismo, como diz o pastor Gilberto, é, a gente deseja, a gente ora para que todo mundo que esteja assistindo, principalmente as pessoas mais novas, como nós, e mais novas do que nós, é, possam ver. Jesus nas pessoas, e escolher amigos que amem a Jesus mais do que ele próprio. Posso falar uma coisa? Tord. Ah, eu não falar, é mas eu chorar. Ah, é é é eu, eu vou falar. É, a... Eu tenho amizade né, com todas elas, mas como eu falei, eu e a Bárbara, a gente tem uma história... Hum. A... <risos> A Bárbara é um, um exemplo, assim, pra mim, né? Às vezes é até pesado falar isso, desse é um, um exemplo. Mas é, a Bárbara, ela me ensinou o que é a amizade, sabe? E eu vejo Jesus em Bárbara. Eu acho que eu, eu Jesus, sabe? A gente foi num retiro e a Amanda tava dias de fora, né? Então tava só nós duas, a Ken não tava ainda. E aquele retiro... <risos> <risos> Você tava... Naquele retiro, é, assim, tudo mudou, né? Sim, a verdade. gente ficou muito próxima, a gente ficou muito juntas. E isso foi assim, um divisor de águas para mim. Eu tava meio mal, a Bárbara me deu um remedinho. E aquilo para mim foi motivo de tipo, chorar, de falar, meu Deus. Eu nunca tive uma experiência com uma amizade de verdade. Uma vez a Bárbara guardou um lugar para mim no banco da igreja. E eu não fui na igreja e ela sentiu a minha falta. E quando, a, eu não sei quem me contou, quem falou isso pra mim, gente, eu chorei muito, mas eu chorei tanto, porque eu me senti tão amada, sabe, eu me senti é. tão amada. E eu tenho vivido, assim, um, uma fase da minha vida com as meninas, é, eu sinto o cuidado de Deus, sabe, Na, nas, nas nossas amizades, tanto Sim. a nossa quanto com as outras pessoas também. E, ai ah, eu queria falar isso, que que que a Ana falou, a gente até brinca que a gente tem uma foto profética. É foi tirada na Reforma do ano passado, de 2020, que uma pessoa chegou e junta vocês quatro, né? E foi a gente tirar uma foto, aí depois, né, que a gente realmente firmou a nossa amizade, a gente foi achar essa foto, e a gente, gente, olha essa foto, super profética. Sim. é, então... Isso. É isso, gente, eu queria falar. Vocês são muito importantes pra mim. Muito, muito mesmo. Ai. Eu amo vocês, eu tá bom? Amor, depois eu mando encerrar. Ai, ah, gente, com esse, essa bomba de amor aí. A gente encerra dando paz do Senhor. Achem amigos. É. Em nome de Jesus, achem é. bons amigos, mais próximos que irmãos. Sim. É... Mas antes de vocês procurarem amigos, sejam amigos de Jesus. Sim. Porque eles vão te direcionar como ele direcionou a gente. Sim. Né? sim. Do nosso amigo Espírito Santo. <risos> e é isso, gente. Faz Senhor, fiquem Faz com, Senhor. com Deus. Tchau. Tchau. Gente. tchau. tchau. Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez tendo a oportunidade de entrar no seu lar e nós louvamos a Deus pela sua vida e por essa oportunidade maravilhosa. Hoje vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração e nos direcionou para esse dia é um texto que está escrito em Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 8. Se você tem um exemplar da Bíblia na sua casa, fique muito à vontade em ler comigo e meditar comigo nessa Palavra. Está escrito assim, Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha Palavra e não negaste o meu nome. Quando o apóstolo João escreve esse livro de Apocalipse, que é conhecido também como o Livro das Revelações, um livro que é temido por muitas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse também é a Palavra de Deus. Os 22 capítulos de Apocalipse são capítulos de alta revelação de Deus, a expressão de Deus através da Sua Palavra. Esse texto que acabei de ler, esse versículo, esse único versículo que eu acabei de ler, o anjo, ou o anjo do Senhor, o próprio Deus estava falando com o líder da igreja de Filadélfia e para todos os irmãos que faziam parte daquela comunidade, daquela igreja. E ele escreveu da seguinte forma, João escreveu da seguinte forma, claro que se é a palavra de Deus, conheço as tuas obras. Uma coisa que quero destacar, Deus conhece todas as nossas obras, Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, também o nosso levantar, o nosso respirar, Deus sabe tudo de nós. Deus nos conhece de uma forma ímpar, de uma forma extraordinária. Tem um salmo, salmo de número 139, revela facilmente essa profundidade do conhecimento de Deus. Deus nos conhecia ou nos conhece ainda quando éramos substância informe, quando ainda não tínhamos forma é, totalmente definida. A partir do versículo 11, 12, 13, 16 a seguir, isso fica muito claro, que Deus nos conhece ainda ou nos conhecia ainda quando éramos uma substância informe, quando ainda não tínhamos sido gerados 100%, nosso corpo físico, e Deus já sabia, e detalhe, Ele ia escrevendo isso cada dia no seu livro, que é o livro da vida. É interessante que o fato de Deus conhecer as nossas obras nos deixa numa situação confortável, Confortável para alguns e desconfortável para outros. Que tipo de obra é essa? Obras que glorificam o nome do Senhor e obras que também não glorificam o nome do Senhor. No caso dessa igreja, havia uma promessa para ela. Essa igreja, esses irmãos, guardaram o nome do Senhor. Eles deram testemunho do nome bendito do Senhor Jesus. E porque eles deram testemunho da palavra, a recomendação, a palavra para essa comunidade foi essa. Conheça as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Para aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que amam a vinda de Jesus, para aqueles que amam as coisas preciosas contidas na palavra de Deus, sempre tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. Que porta aberta é essa? O próprio Jesus falou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, encontrará pastagem. Sim, se alguém entrar por ele, encontrará, encontrará alimento, encontrará saída, encontrará abrigo, encontrará segurança, encontrará é, refrigério para a alma. E exatamente essa palavra tem essa conotação. Deus conhece as nossas obras, o Senhor conhece as nossas obras e Ele tem posto uma porta aberta diante de nós, daqueles que amam o mistério antes oculto, mas agora revelado, que é o mistério da salvação trazido por Cristo Jesus. Então, fica uma palavra de conforto para aqueles que andam segundo o coração voltado para o Espírito, mas aqueles que andam uma vida desdeixada, andam vivendo uma displicência espiritual, nós queremos deixar um alerta de Deus para você. Cuide-se, ainda há tempo, ainda há tempo de você recomeçar, ainda há tempo de você reconstruir a sua vida. E o que precisa fazer? Simplesmente, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A recomendação da Palavra de Deus é essa para nós, que Ele conhece as nossas obras e que diante de nós, ou diante daqueles que temem o nome do Senhor, Ele tem uma porta aberta. E eu encerro falando uma palavra que está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4. Olha que promessa gloriosa. Está escrito lá que para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e trará salvação debaixo das suas asas. Isso foi falado cerca de 300, 400 anos antes de Jesus. E no tempo certo, na plenitude dos tempos, essa palavra se cumpriu. Jesus nasceu e trouxe salvação consigo, e hoje nós podemos dizer como diz o Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará Eu termino te fazendo uma pergunta Como andam as obras que você está fazendo? São obras que glorificam a Deus? Ok, se essas obras glorificam a Deus, Deus tem uma porta aberta para você E a você que pode estar pensando agora Mas as obras que eu faço não glorificam a Deus, não glorificam a Deus O que eu posso fazer? É reconhecer o senhorio de Cristo e entregar o seu caminho a Ele. Como diz o salmo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia Nele e o mais Ele tudo fará. Somente um pode mudar a nossa vida, pode consertar os nossos maus caminhos em caminhos certos. Ele se chama Jesus. E para aqueles que temem ao Senhor, repito, há uma porta aberta, há um escape, há benefícios de Deus para aqueles que amam. O seu nome. Ore comigo, querido Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, oportunidade que temos de falar da tua palavra e de estar adentrando a casa dos nossos queridos amigos e irmãos. Pai, que a paz do Senhor, que a graça do Senhor e que a ação regeneradora do teu Espírito Santo alcance cada vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Nós abençoamos cada lar, abençoamos a vida de cada um dos Teus filhos e dizemos, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor é poderoso para entrar com providência nesta casa agora. Nós oramos confiados no teu poder e na graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém.